Nos vídeos anteriores, a gente andou falando de força normal, sem falar realmente mais em profundidade sobre força normal. O que a gente vai fazer agora nesse vídeo? Tá? Basicamente, a força normal é uma força de reação a uma força de contato que um objeto exerce sobre o outro. Tá? É, apesar de todas as forças serem essencialmente forças de ação e reação, né, e aí sempre... Uma força pode ser considerada sempre como uma força de reação. Uh, a gente a gente toma a força normal como uma força de reação por si só. O termo normal em matemática quer dizer que alguma, se alguma coisa é normal a ou outra, ela faz 90 graus com a com essa outra coisa. Ou seja, a força normal vai fazer 90 graus com a uh, com a qual o objeto está em contato. Para ilustrar isso daí, vamos voltar um exemplo anterior lá da terceira lei de Newton e pegar um homem que, faz, é, que exerce uma força sobre uma, sobre uma parede. É, basicamente, esse, essa pessoa está exercendo uma força né, com a mão sobre a parede, tá certo? que é essa força em azul aqui, F da mão sobre a parede, e a parede vai exercer uma força de volta mesmo sentido, na mesma direção só que com sentido oposto à força que a pessoa está exercendo sobre a parede então, essa força aqui é a força que a parede faz sobre a onda da pessoa essa força, notem, que está fazendo 90 graus a, com a superfície da parede tá? então a gente chama essa força que, é o que a gente chama de força normal Tá? Então, ela não é a força que está sendo exercida sobre a superfície, mas é a força que a superfície exerce sobre o objeto. E é essa força que a gente chama de força normal. Vamos pensar aqui sobre a força que o pé da pessoa exerce sobre o, sobre o sol. Logo, no exato momento que a pessoa toca na parede, ela ainda não começou a empurrar a parede. Tá? Nesse caso, a força que a pessoa vai que o pé da pessoa vai exercer sobre o solo, é essa daqui, tá? e a força de ação do solo sobre o pé da pessoa é essa S que exerce sobre P, ou seja, que o solo exerce sobre o pé da pessoa. Essa força aqui também é uma força normal. E aí a gente sabe da maioria dos, dos problemas que a gente já resolveu na vida, né, de força gravitacional, agindo sobre uma pessoa, sobre um objeto, que essa força aqui vai ser, é, em módulo, igual à força gravitacional. Nota, não é a força gravitacional, ela é uma força de contato. Tá? Ela é uma força de contato que está sendo exercida sobre o solo e, em módulo, ela é igual à força gravitacional. Tá? Agora, imagina que eu tenho aqui... Um plano inclinado, que é um caso bastante comum em problemas de mecânica. Tá? E esse plano inclinado, sobre esse plano inclinado eu tenho uma caixinha que está aqui, não tem atrito entre o plano inclinado. Força de atrito, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Não tem atrito entre a caixa e a superfície da rampa, do, do plano inclinado. Vamos, vamos ver o que. que vamos, vamos fazer um diagrama de corpo livre aqui e ver as forças que, que agem sobre esse objeto. Eu vou traçar um sistema de coordenadas aqui. Né? Esse meu plano inclinado faz um certo ângulo θ. E justamente por ele fazer um ângulo θ com, com o solo, se ele tiver repouso sobre o solo, por exemplo, né? eu vou traçar o meu sistema de coordenadas com o eixo x paralelo ao. Uh, paralelo ao plano inclinado porque se não tem atrito esse bloquinho vai deslizar e a aceleração dele vai estar apontando né, na direção no, é, no sentido na verdade né, do eixo x como eu tracei aqui e aí eu posso sempre é, sempre, sempre posso reduzir o meu problema a um problema unidimensional tá? é, vamos ver as forças que estão agindo sobre, sobre esse objeto Primeira força, força gravitacional. Essa força eu posso decompor em componentes paralelas aos eixos, aos eixos X e Y. Vou ter, então, uma força apontando paralela ao eixo Y, que é a, força, a componente Y da força gravitacional, e vou ter uma componente paralela ao eixo do X, que é a componente, para, a componente X da força gravitacional, nesse sistema de coordenadas aqui. Por que, que esse sistema de coordenadas é conveniente? Primeiro porque eu reduzo o meu problema a um problema unidimensional. E eu posso fazer isso por quê? porque o meu bloquinho não muda de altura com relação a essa superfície. Ele não voa fora da superfície. Ele não, não se desloca uh, da superfície. Né? Ele não se descola da superfície. O que, que acontece? Esse bloquinho vai ter uma aceleração apontando para cá, isso quer dizer que ele não tem aceleração paralela ao eixo do Z, ao eixo y, tá? Então tem que ter uma força aqui contrabalançando a força a componente y da força gravitacional. Essa força, essa força é, para é, que contrabalança a componente y da força gravitacional é justamente a força normal. Nota que essa força normal, ela não é perpendicular ao solo, ela não é perpendicular à força gravitacional, ela é perpendicular à superfície do meu plano inclinado. Uma vez feito isso, basta eu escrever a segunda lei de Newton para as componentes de força na direção X, onde eu vou ter simplesmente a componente... X da força gravitacional como força resultante ao longo do eixo X e para as, forças, para as componentes ao longo do eixo Y aqui. Tá? É, eu sempre vou poder compor essa força aqui em uma componente paralela ao eixo, X, ao eixo Y em uma paralela ao eixo X. Só que como que eu vou fazer isso? Não, eu vou usar esse ângulo θ aqui. Esse ângulo θ ele vai ser, nesse diagrama de forças do jeito que eu tracei, esse ângulo θ aqui, que a força gravitacional agindo sobre o corpo faz com o eixo Y. Como que eu sei disso? Vou deixar como exercício para vocês fazerem, mas vocês vão desenhar esse, esse mesmo problema de duas maneiras. Primeiro, com esse ângulo, esse ângulo razoavelmente grande aqui, tá? bastante grande. E vocês vão desenhar esse problema de novo, só que com um ângulo bem pequenininho com relação ao solo. E vocês vão ver que quando você diminui esse ângulo, esse ângulo aqui também diminui. Então essa é uma maneira fácil de você identificar quem é θ, se você não lembra, sem né? ter que recorrer ao conceito de semelhança de triângulos, ângulos complementares e tudo mais. É uma maneira prática e rápida de você identificar o ângulo, o ângulo pé no seu diagrama de forças.